Gente, nós o prazer hoje de conhecer um mundo sagrado da fotografia do Brasil, o Everton. Incrível. Obrigado para um pouquinho poder falar com a gente. Prazer. É tudo nosso sempre. Nós estamos aqui no estande da Sony e para quem não sabe, o Everton agora é embaixador da Sony no Brasil. Eu quero poder parar agora um pouquinho para perguntar para ele, como você vê esse mercado de mirrorless crescendo? A Sony vive muito forte no mercado com uma qualidade incrível outra coisa que a gente pensa quando pega pega uma uma câmera Sony principalmente eu particularmente uso a 7R2 é que é uma nova experiência de fotografia quando você pega essa câmera a facilidade que você tem de fazer uma composição de dar um clique com um, um ar artístico é muito grande é muito difícil você largar a Sony por exemplo e eu também uso o Nikon voltar a pegar a Nikon com o cérebro me aparenta que ele mesmo fotografando a vida toda com uma reflex, quando eu pego uma câmera é, tão diferente, tão adequada, tão parece feita para o moderno, feita para um mundo, feito para uma nova linguagem, a gente só consegue ter essa experiência depois que a gente testa, só depois que começa a fazer a foto. Eu acredito que não só vai crescer, como vai melhorar muito a fotografia de muita gente uma vez que muitas pessoas têm uma veia artística muito grande eu acredito que ela consegue se expressar melhor numa vida nessa então não vai obviamente é, tirar o mercado das outras pelo menos eu penso mas é uma nova opção, entendeu? então ninguém precisa tomar o lugar de ninguém, é uma opção, eu por exemplo tenho as duas e funciona super bem. Aproveitando que o nosso canal é também é muito de ensino, muito de conhecimento, você tem um monte de cursos incríveis, quem soube falar dos cursos, seus cursos são incríveis. O que você pode falar hoje sobre o ensino de fotografia no Brasil? Olha, começando, nós temos os blogs, nós temos os youtubers já, da fotografia que prestam um serviço gratuito que eu respeito, até porque o mundo anda para esse lado, as pessoas estão conectadas. O que chama a atenção hoje não é mais os alvos, é o tablet, é o computador, é o smartphone. Então, você ter conteúdo ali dentro faz todo sentido. Então, não importa se o conteúdo é pago se o conteúdo é gratuito. O que importa é se o conteúdo é relevante e é útil. Então, há, por exemplo, pessoas que querem ir além. Existem aquelas que estão começando. Então, todo conteúdo é válido. Eu tenho, por exemplo, uma história com o digital desde 2009. Então, eu vejo que muitas vezes eu estou no evento presencial e as pessoas estão no celular. Então, por que não levar o conteúdo ali para dentro? Eu acredito que o mundo anda por esse caminho: digitalizar para que as pessoas possam ver o conteúdo a hora que quiserem, voltarem, olhar de novo. Isso faz todo sentido. Mas é necessário que cada cada um, cada seguidor, cada aluno entenda se quem está passando esse conteúdo experimentou aquela teoria e se de fato aquilo funciona. Exato. E eu concordo também que, assim como o Mirrorless e a Reflex, nenhum vai tomar o mercado da eu acredito também que o que está no digital também não vai tomar o mercado presencial. É super importante estar presente, conversar, falar, experimentar e tudo mais. Acho que isso nunca vai sair de moda. E pra finalizar, eu queria deixar aqui com vocês o Everton falando, deixando uma dica para quem tá começando, ou pra quem já tá no mercado, mas tá sentindo algum tipo de dificuldade no mercado de fotografia. Ele que é um... o cara do mercado de fotografia. Caio, okay, muito obrigado, você é muito simpático. Né? Você... Muito obrigado. Você sabe que eu comecei fotografando ainda menino, e mesmo hoje com 43 anos de idade, eu me sinto sempre começando, sempre me reinventando. Me pararam hoje você por aí, aí e disseram, Everton, tá melhor do que quando se tinha 30. Isso num todo, isso são amigos, eu disse, cara, de fato eu me sinto melhor. Um ser humano, a gente precisa crescer com um ser humano, então, cada um que está entrando na fotografia hoje, a dica que eu dou é o seguinte, não importa o quão bom fotógrafo você é, comece a ser com um ser humano bom, porque só ser humano bom vai se conectar com o um ser humano bom, e aí então fotos boas acontecerão. Fora isso, a fotografia quase não vai fazer sentido se ela for puramente comercial ou Apenas para satisfazer ela. Ela tem a sua importância na história do mundo e eu acredito que na importância das famílias e a é política que nós fotografamos. Ótimo, muito obrigado. Imagina. Valeu. Valeu.